Hum, tudo bem? Ó? Tudo bem, pode dizer. Boa noite. bem ó? Graças a Deus. Muito bem. Caminhando assim, um passinho de cada vez. Ah, mas é de um passinho de cada vez se chega longe. Assim. E temos assim longitude e latitude de um mapeamento coeso e coerente, tendo assim padrões mentais que nos religam à fonte. E nos oferecem o êxodo da estrutura que religiosamente oferece infinitas possibilidades, infinitos motivos e infinitas motivações. Não acham? Muito bom. Graças, Graças, a Graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Assim? Sim. Bom, um, o que nos remete né, aos mandamentos, né? Há uma ambiguidade, né? Vamos hoje exercitar fazer um exercício mental para uma desambiguação do termo mandamento, né? Um, temos a grande cultura né dos dez mandamentos né aonde esse termo ficou um, misturado né ficou difícil de desvincular né da dos princípios um, abraâmicos né assim. Mas não tem nada a ver isso que eu vou falar hoje, ó. Sim, sim, sim, para decepção, hein? Sim, <risos> sim, não vai falar da idolatria, blasfêmia, assassinato, adultério, cobiça, né? Roubo, desonestidade, hein? Não vai falar dessas coisas fofinhas, ó. Ou vai falar de tudo isso, hein? Vamos lá. A mente ela responde a comandos. A gente já estudou bastante, estamos mais ou menos já avançados, é assim? Então uh, temos já consciência de que existe a ciência comum e a ciência especial. Não, não, tudo ciência, não é assim? Tudo por meio da virtude da lógica se comunica do mesmo jeito e tudo tem o jeito para incluir e transcender as ideias, favorecer as interpretações, deduções, gerando mais ideias, aonde ninguém possui o conhecimento, mas todos, em comum, acabam conhecendo um pouco mais da mente. Porém, as infinitas possibilidades para o universo pessoal, trazem consigo uma pessoalidade, uma assinatura, uma percepção do ser. E, com isso, temos a mesma assinatura, a mesma personalidade do ambiente comum. não Deixa eu me ajeitar aqui para ficar mais confortável, porque o velho... Merece, hein? Você não acha? Eu mereço, né? Você merece tudo de bom. Tudo de bom. Todo mundo merece tudo de bom. Então, sim. eu mereço, se é possível, deixa eu buscar o confuso, fazer né, por mim, hein? Direito de buscar o conforto, sim. Graças a Deus. Direito e atendido. Me obtê e obtê-lo. obtê-lo. Direito de ter direitos atendidos também, ó. Sim. Então não tem só direito à busca, mas não o direito à da... Exatamente. Satisfação. Sim, ó. Então, vamos supor que você tenha um avatar, tá? Nesse avatar, você consegue uh, configurar o avatar Sabe aqueles jogos que tem o player Que você monta o jeito do nariz, o jeito da boca Tamanho da cabeça, né? estrutura física, entende? Hein? Isso, sim Perfeito As ó. habilidades do avatar também certo. Sim então você tem um avatar, e o avatar em vez de ser no jogo, né, você vai moldando durante a sua vida. Você precede o avatar, e o avatar é o resultado de uma série de um, estruturas. Né? Estrutura corpórea, estrutura espiritual, né? a união dessas estruturas é, chakras, né? a comunicação de todas as estruturas, são sete estruturas. A comunicação de todas essas estruturas uh, gerando aí todos os chakras, gerando um torus e etc e tal. Então aí tudo bem, se é o Avatar, depois guarda na caixinha. Depois aprofundamos mais no estudo do Avatar, assim Certo. Uh, não é objetivo, mas já objetificamos, né, essa, essa lacuna, para estudar depois. Dentro desse sentido Temos a sua percepção do avatar A sua personalização Estamos executando o exercício mental De nos colocar maiores É como se houvesse um funil De representação e apresentação desse avatar em diferentes níveis Níveis esses, ó, que são Consciente, subconsciente e inconsciente. Cada nível deste funil maior. O consciente aponta, um pedacinho, o subconsciente outro pedaço, e o inconsciente o pedação. Né? Tudo que você não conhece, hein? tudo que não é conscientemente apresentável a esse avatar, a, esse, a essa experiência de VIVÊNCIA tá? ah, é Ok, até então, aí, UNIVERSO PESSOAL Tudo isso ali dentro da categoria, né, da esfera, né, do eixo do UNIVERSO PESSOAL Agora, tem eixo UNIVERSO COMUM Ok, então o Avatar se apresenta ao UNIVERSO COMUM Onde ele é comum a outros seres Então ele tem a percepção de indivíduo proporcionada pelo contraste até aí ok, achei? Certo. Ele tem seus padrões, percepções, reflexões e julgamentos que favorecem uma percepção e uma construção de uma interpretação que cada vez tem mais complexidade à medida que ele evolui na sua jornada de conhecimento. Como ele conhece no universo comum? E ele cria no universo pessoal, inevitavelmente ele tem um processo de espelhamento e gera autoconhecimento. Quando ele espelha o que percebe fora, dentro, e ele, por contraste e comparações, ele chega a deduções que favorecem um maior avanço na interpretação no, na construção de um conhecer da mente externa, ele clareia e ilumina a sua mente interna. Lembrando que nós chamamos de mente o campo de interação, o meio de interação, e não é diferente das funções mentais deste meio. Não Perfeito, aqui aqui, aqui. Perfeito As funções mentais, a gente consegue estabelecer esferas de atuação para estudo Então temos eixo de atuação mental do subconsciente Onde Yosin, ele a, informa todos os padrões ressonantes projetados na tela consciente Então temos instâncias de atuação Instâncias de, na, na esfera de atuação Instâncias de permissões de atuação. Instâncias de agência sobre esta atuação. Onde se o ser não tem agência, ele não, é, ele não é, está em uma atuação. Ele é autuado. Ele se sente cobrado. Machine? Por si mesmo, pelas condições, pelo ambiente. Por isso, o... o, o a grande a grande nossa grande vontade a né? nossa grande motivação nossa grande determinação em construir uma narrativa de independência para o ser para que assim ele possa ter inteligência perfeito assim graças a Deus perfeito pois é assim. isso tudo é introdução viu não se preocupe velho fala mesmo tá relaxa sim sim sim sim então, assim, temos aqui uma construção de um cenário. Ok, hein? Agora, lembra do espelhamento? Ele espelha essas, essas, esses códigos no universo comum. Mas o universo comum, ele não tem identidade. Ele tem uma ideia de identificação. Ele tem um sentido da identidade. E não podemos confundir o sentido da identidade, que o universo comum oferece, hein, com uma identificação, com uma personificação. É diferente. O universo comum, ele contextualiza a sua identidade. Então ele gera uma identificação. Com o quê? Com seus gostos, com suas formas. Entendiam assim? É? Entendo, sim. Então, o universo comum liga os pontos. E ele liga de uma forma coerente com os códigos que você está oferecendo. Para ele formar algo que chamamos de realidade. E é uma relação de contribuição de você e do universo comum. Porque o que está na realidade, que para você é real, são fatores... Que para vocês são reais, não? tem peso, tem importância, relevância, tem tudo, tudo, tudo tem uma holografia né, de bastante realismo, persistência. Tanto é que sentimentos são muito reais e pessoas diante do mesmo situação com personalidades diferentes, tem sentimentos diferentes. Então, é isso que a gente está ah, demonstrando, que não há uma identidade do universo comum, há uma identificação coerente, compatível e ah, ressonante com cada indivíduo. Isso não é regra, isso não é motivo para você se punir ou punir os outros, longe disso, importantíssimo, não é porque o ser tem ah, um momento de sofrimento, um momento de angústia, de tristeza que esse ser é culpado, porque há uma identificação. Não, é um bug sistêmico aonde ele é vítima, onde ele pode aprender diferente. É diferente da culpabilidade do sentido de culpa onde há um erro, mas um erro no sentido de protótipo, né? De aprendizado, de adaptação, onde não há punição, onde não há um, falta. Assim, importantíssimo salientar isso, tá? Agora entramos nos mandamentos. Se não há uma identificação, não há uma identidade, não há um. um não há por que punir. Há sempre uma, uma, uma estrutura temática de neutralidade e há tendências. Entendiam, achei? Um cenário complexo, ele no passar do tempo, ele tem tendências que geram determinados resultados, achei? Tudo bem gente Sim, tudo bem. Igual num laboratório, quer dizer, sim. Perfeito. Ah, então, a natureza. Isso, a natureza tem uma tendência, já que não há um controle tá total, de dar um determinado resultado. É o que são mandamentos. Ó. É, fora do sentido religioso, ou absolutamente dentro do sentido religioso, na síntese do termo, ó, religião, que te religa ao todo. O mandamento é uma forma de te religar ao todo Por exemplo A mente, ela responde a certos comandos A mente comum não tem identidade Mas ela tem a ação de identificar Então, o que você vibra, o que você emana Tem a tendência de gerar uma contextualização Para a percepção e sentimentos Então, seguindo esse padrão você pode uh, usar esses padrões como mandamentos. Acham? Perfeito. Hein? Por exemplo, não julgue o próximo. Isso aí é vazio, porque julgar o próximo é inevitável. Estamos constantemente julgando. Mas se eu coloco mais clareza, não julgue o próximo dissociativamente. Ou dissociando de seus direitos humanos. Como o direito da dúvida, por exemplo. Sabe, ó? Sim, sim, o mesmo direito. direito de, de Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito Também. ao ser cuidado. Perfeito. Então, ah. então ah, sempre temos ah, direitos ligados a mandamentos. senão a interpretação de um mandamento pode ir contra alguns direitos. É né? uma linha tênue, tá bom? Assim? Perfeito. Não. É o mesmo melhorzinho, você percebeu, né? Assim, perfeito, oh, perfeito. Você tá perfeito. Assim, é, alta, é autoestima baixa, isso, é. autoestima baixa. Mas pode dizer, você tem direito à autoestima? Graças a Deus, por isso eu fico sempre fazendo a manutenção, hein? É meu pet, Cato. como você disse, direito... é meu pet. Isso, e direito de expressão uh, tem afirmações compatíveis com a sua autoestima. Graças a Deus, é assim, perfeito, hein? Perfeito, hein? Por isso certo. que eu, eu faço, hein? xixi, xixi, xixi, xixi. xixi. <risos> Ah, então. Oh, perfeito. É, você tava no Sempre temos direitos ligados a mandamentos. Sim, direitos humanos ou direitos de ser. Ah, estamos na fase do direito humano porque ainda muita falha, tá? Achei no sistema direito humano, tá? Os direitos humanos não são respeitados, não? De maneira, né? Mundial, assim. Mas hum. vamos no direito de ser. Todo ser que é um ser sente. E todo ser que sente tem uma estrutura mental complexa, tá? Consegue fazer correlações, interpretações e percepções em um, de uma realidade própria. Então isso qualifica o ser como ser. Perfeito, achei? Okay. Por isso que o ratinho é um ser. A, a concha é um ser. A concha, quando tem o caramujo, né? Uhum. É caramujo? Enfim, ó. É. Ah, enfim, perfeito Ignorem os erros ah? Só para dar o um sentido ah, Toda percepção de individualidade E autopreservação é um ser Então tem os direitos dos seres né? Não ser caçado Não ser comido Não ser destruído Mas estamos evoluindo enfim, ah? Perfeito ah, Dentro dos direitos humanos Os mandamentos nunca vão contra Direitos humanos Por exemplo você ser uma boa pessoa o que qualifica uma boa pessoa uma pessoa serena saciada que cumpre as normas as leis que procura respeitar o próximo essas coisas manjadas assim que fala né manjado né? mas isso é um mandamento é como se você estivesse dando comandos à mente comum entendeu achinha você não a gente não aprendeu a dar comandos à mente pessoal, dizendo essa ideia eu quero, essa ideia eu não quero na época do universo pessoal e do subconsciente sim a gente teve resultados positivos sim. com muitas, muitas pessoas agora, estamos nos mandamentos, que são estruturas bem mais complexas mas que funcionam sobre o mesmo princípio hein? aonde você consegue gerar um ambiente de experiências do universo comum. Olha só como que avanço gostoso. Você consegue por meio dos mandamentos, se essa palavra está te incomodando, ela realmente tem um certo peso. Você pode substituir, mas ela encaixa né? na, na estrutura linguística, né? na etimologia da palavra. Então, temos aí nesses mandamentos... Uh, padrões onde você consegue, por meio da sua, do seu comportamento estabelecer comandos para sua vida ter uh, um, ser um reflexo disso entendeu? Esse que eu não dei. Ah, através dos mandamentos, eu consigo estabelecer padrões onde eu posso estabelecer comandos para que a minha vida seja um reflexo disso. Sim. Disso o quê? Disso desses Nos comandos? Dos seus comportamentos que são educados, serenos, saciados. Não? Sim. Mas... Quer dizer, os mandamentos devem ser primeiro precedidos de um ambiente onde os meus direitos humanos são uh, respeitados e providos, certo? Sim, oh, sim, estou perfeito, mas vamos supor... Vou dar, um exemplo, vou dar um exemplo, vamos supor, eu coloco... Ah, não sei, coloco o mandamento não roubar, tudo bem. Mas aí eu tenho um, um filhinho que está passando fome e precisa comer e, ele, e, e, e, e eu não tenho como prover para esse filho o ambiente não... Não, não fornece vias perceptíveis, lícitas, lícitas de, de obter isso, então eu roubo um pão. Não, Esse você mandamento... não roubou o pão. Entendi, entendi. aí não é roubo, não qualifica. Mas roubo não, roubo é uma ação. O mandamento não é ação, tá? Uma, o princípio, da, a, a síntese da, da, do termo, você está mandando na mente, é um padrão. É muito mais do que um comportamento direto, sabe? Ir pegar o copo d'água. que não. É sede. Eu tenho sede. Vou saciar minha sede. Eu tenho vontade de tomar um café. Néctar dos cabeçudos. Você vai, faz o café, toma café. Nesses simples atos. Você vai construindo... Esses, essas sínteses de vibração Que você vai gerando Como um avatar, como um RPG não? Um ambiente que sempre será saciado Sempre será pleno, sempre terá esses resultados Favoráveis, não? Mas então agora eu me perdi, então... Peraí. O mandamento é uma forma de te religar ao todo. Sim, não. Aí eu me perdi, então, no que então significa... Mandamento. Hum. Ah, assim, me diga, por favor, onde perdeu. Huh? É, eu me perdi porque quando eu penso no termo mandamento, né me vem ah, o, o, o mandamento tipo dos 10 mandamentos são são um, como é que... são são são proibições que eles a maioria isso, deles são isso. expressos na forma negativa são proibições então não matarás não roubarás não cometerás é, falso falso testemunho um, não cometerás adultério então são proibições não isso não isso não isso não se bem que tem os dois primeiros que são afirmativos, né? Os dois primeiros são amarás a Deus acima de todas as coisas e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são, ah, são entendeu? Esses são afirmativos. São, Sim, a gente está mudando isso, isso né? E os outros são não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Os outros são proibitivos. Então é como eu disse, né? É diferente das percepções abraâmicas, né? as religiões e tal. Tá bom? Tá certo. Mas eu é não uma... consegui ainda preencher a caixinha da, do termo mandamento com um sentido, um significado diferente desse. Mandamento é como o universo comum percebe seus comandos. Por exemplo, você vive... Oxê, Tchuliana, né? vive... Prezando pela sua harmonia. Então você primeiro analisa, vou ficar fora da minha tranquilidade? Se sim, não faço. Na não é verdade. Isso. E cada vez menos ocorrem convites que tiram você da sua tranquilidade, na é verdade. É verdade. Sim. Então a sua conduta no seu universo pessoal gera um comando. Comum. É esse comando que é o mandamento. Ele, a mente né, tem um mandato, né, e isso reflete no seu universo comum um espelho do universo pessoal. Porque lembra que não, não há identidade? Não há um ser que traz as treta. Nós estamos hoje dando esse passinho. Ótimo passinho, por sinal. Há uma identificação, que é a função tá? matemática, do universo comum. E você no seu universo pessoal, que é onde você atua, tá você manda um comando para o universo comum. Esse comando é... Aqui está a lista do que é tranquilo, assim. E tudo não tranquilo, não quero. Entendi, assim. Entendo. E esse não quero e quero é sua autonomia interativa. É isso que a gente quer trazer como significado para mandamento: tirar de uma identidade externa te mandando em vocês. Entendi, Onchinha. Só então, por isso, Onchinha, perdão. Então, o, o qualquer estrutura sintática, não quero isso, quero aquilo, é um mandamento. Na minha interação entre o meu universo pessoal e o universo comum. Exatamente, exatamente. E É por lixo que é importantíssimo deixar do ladinho dos direitos humanos. Porque é o direito que garante o seu mandamento. Ah, tá certo. E o direito do outro que estabelece o limite do meu mandamento também. Exato. Isso, isso sim. Narrativa, isso. Entendi. Porque o ser pode querer ser um, um, um agente, um ator, um ator, um representante, pode querer ter um papel de um ser inconveniente, obsessor, mas o outro tem direito de ser deixado em paz. Isso, isso. Perfeito. Perfeito, Então, o meu direito ao, aos meus mandamentos, ao meu quero e não quero, o limite desse direito é o início do direito do outro. Esse, já, esse é o mandamento, hein? Tá certo. É, eu gosto desse mandamento, sim. Sim, por exemplo, decretos, não? Decretos são mandamentos. Só que a gente queria desvincular, sabe, nessa filosofia... A mandamentos tem mais liberdade, autonomia. Porque lembra você? Você ouviu tudo a explicação no início, você concordou, ok, tudo certo. Se você não concordasse, a gente ia discutir, buscar o um entendimento. Mas passou 200 segundos, estava de novo a ideia dos 10 mandamentos. Isso agora é que começou a se uh, esmanecer. Sim. Sim, não é errado, não é errado. Você, como a gente já explicou, né? Você media os campos, você representa os campos. Então perfeito, perfeito, sem fazer foice, tranquilo. E a gente aqui agora já conseguiu dar uma outra interpretação, conseguiu exemplificar diferente. Isso é ótimo, porque isso é um ótimo exemplo para a prática dos seres que nos estudam, né? É, exato. E no comando e no mandamento tem essa essa estrutura comum que é o mando. No comando eu mando juntinho. No mandamento eu vou mandar mandar na mente. Mandar em interação então. Exato, exato. É agora finalizando, né, a explicação no início, né? Ah. Mandar no sentido de enviar, certo? É uma transmissão, certo? É um isso, isso, isso, isso. É, agora vai falar mais sentido, tá? Hum. Tá certo. O espelho da personalidade é personificado por meio de uma estrutura de mandamentos. Uma estrutura de códigos. O universo comum olha para você como uma estrutura complexa de comandos aonde esses comandos são ativados, dependendo do contexto. Entendeu, Achenão? Entendo. Então, é como um sistema, de interação, um software, aonde o hardware é Deus. Né? O software está disponível e ele não olha para você como um indivíduo, ele olha para você como Deus, como outro hardware. Só que ele não se comunica com o hardware diretamente. Ele precisa de uma interface. E a sua personalidade, personificação, interpretação, percepção, no seu universo pessoal que é fechado, independente e é tudo que você percebe, emana uma aura que é percebida pelo universo comum. Essa aura é uma estrutura, um mar de comandos, que com autonomia e direitos... direitos Gera uma interação e uma responsividade com o universo comum mais. Coelente, né? como nós julgamos bom. Acho, né? Agora é um monte de ficha caindo, é verdade? É verdade. É, a gente termina aqui para não estragar, acho, você ficou com dúvida? Não, pode dizer, é. continua. Não, tá, porque já tá. <risos> tá bom, acho. não muito. Senão assim, eu fico confuso. Eu tenho minhas limitações, né? Tem que ir com calma. X não veinho, eu estudei até aqui, gente. Estudei. <risos> então, pode dizer, você <risos> disse que o universo comum, percebe a aura de cada ser, a aura seria a combinação de todas as informações do universo pessoal. Certo? Todos os comandos, né? Que você tem do seu universo pessoal, todas as suas maneiras de pensar. E, e o universo como percebe esses, esse, essas maneiras de pensar como um mar de comandos que, com autonomia e direitos, geram uma interação boa para aquele ser. Sim, sim, sim, sim. Com sim. o bem-estar, a saúde e, e todos os direitos dele, certo? Sim, sim. É. A gente saiu de uma estrutura de tábua de pedra, assim. A teoria de redes complexas, assim. Olha que avanço, né? É verdade. Mas e o que o ser faz, então, para um, trabalhar com essa. Um, como é que eu vou dizer? Para ter uma estrutura de comandos mais condizente com o que ele diz realmente querer? Assim, um, ele quer. Então, ele deseja e ele vai aos pouquinhos, é né? como eu disse, né? tomar água, fazer café, tomar café, devagar. E aí ele vai dizendo, quero devagar, né, com seus atos, né, exemplificando a si mesmo. Né? Ah, entendi, que quero tranquilo, quero sem estresse. Vou indo devagar, vou fazendo tranquilo, vou realizando, executando, proporcionando para mim, né? Vivenciando. Não se ele quiser? É o mesmo processo, se ele quer rápido, certo? Que depende da configuração do, do avatar. Depende, rápido, assim, é rápido. depende. Rápido, provas mais exigentes. Né? O que isso quer dizer rápido, provas mais exigentes? Assim, eu quero aprender muito rápido, aí sim, acontece alguma coisa, por exemplo, o vizinho grita, a pessoa mal, acontece alguma coisa, alguma situação, e o vizinho grita, aí já tá ele xingando, quer dizer que ele não passou, né, na povinha, né. <risos> Entendi. Então, é, mas volta a ser devagar, sim, ó. Entendi, o sistema é igual os videogames mais... Mas, um mais atuais, eles vão adequando o nível de dificuldade, baseando uh, se a pessoa está conseguindo... Na capacidade, né Navegar ali ou está com dificuldade. Então, se está com dificuldade, é sinal que está muito difícil para aquele uh, jogador. Exatamente. Entendi. Então, aí dá uma desacelerada, mas depois vem, tipo, um pequeno desafio de novo, igual o vizinho gritar e você responde mal e toscamente, aí... Desacelera um pouquinho. De Exatamente. Entendi. Entendi. Foi, foi mais estresse do que aquele sistema consegue uh, lidar. Exato. Estresse no, no sentido de complexidade. Né? É, no sentido de, de velocidade. Estresse, um, velocidade, peso. Né? Foi mais do que aquele sistema consegue processar. Foi mais dados do que ele... Dados, mais dados. É, foi uma interação que aquele sistema do universo pessoal ainda não consegue processar tranquilamente. É isso mesmo. Por isso aquele universo pessoal uh, demonstrou que não consegue processar que, aquilo tranquilamente com o ser não ficando tranquilo. Exatamente. Ah, entendi. Entendi. Mas aí, então, como é feita essa adequação? Porque não é responsabilidade do ser, certo? Fazer essa adequação. A é sozinho. Do... O sistema já, já tem estrutura para poder se readequar automaticamente. Entendi. E, Pai José, no contexto, então, desse exemplo do, do cocerro, o vizinho, o vizinho, não sei, faz alguma coisa, toca uma música alta, não sei. Qual que foi o contexto mesmo? O vizinho faz um barulho? Acontece alguma coisa, ele grita grita, o vizinho grita. Um, então, como é que vou dizer? A prova, né, a prova é porque, é porque mesmo na, na medicina você tem esse negócio chamado teste do estresse, né, para ver se o, o coraçãozinho daquele ser, tanto que ele aguenta. Então, é justamente isso, o vizinho grita e você fica tranquilo e apenas um, expressa preferências, você ainda pode ficar tranquilo, você, ah, Interessante, o vizinho gritou, eu gosto tanto mais do silêncio, mas você está tranquilo, certo? Acho que é. Ou você grita de volta, briga... Uh, uh, é... O que, que conta mais? É a sensação de, de, de, de, de perda da percepção de um estado de paz de espírito, que é o direito constante divino do ser? O que conta mais? É a sensação de, de, de, de, de... De estresse, de perda de paciência, ou é o que o ser pensa? Ou as duas coisas estão relacionadas e não, não dá para separar? Não, é o que mesmo? o ser pensa e sente, né? São as duas coisas. Não, pensa e sente. Por exemplo, você sente seus pensamentos, é isso que você sente. Você sente a interação deles no seu psiquismo. Então, isso dá sentido, e esses sentidos eles vibram, Dando ao seu sistema a percepção das emoções. Então vamos supor. É, um outro exemplo. Um vizinho grita e, e ele. Você vai conversar com ele, tá? E você tenta duas, três vezes de maneira educada, em serenidade, paz de espírito. E durante os gritos você não perde essa paz de espírito, se mantém, mas você ainda assim deseja se comunicar melhor. Então, você chama a polícia, por exemplo, assim, você entra com um pedido, né, para que as autoridades mantenham a ordem, entende, assim? Ah, mesmo assim não funciona, o processo não funciona, aí você se reflete e chega à conclusão de que você precisa conversar com ele de maneira, assim, compreensível a ele, entende, assim? Aí você chega lá e diz Eu quero uh, silêncio, eu desejo silêncio Você grita e eu não vou tolerar mais gritos De maneira firme, sabe? De maneira uh, com postura E aquele ser entende e para de gritar Não é porque você foi firme de maneira diferente do habitual Como uma estratégia que você saiu da paz de espírito, que você deixou de dar sentido e sentir a tranquilidade. Não são seus atos que alteram os mandamentos, são os sentidos e seus seus seus pensamentos. Não? E, Pai você me dá uma imensa preguiça interagir dessa forma direta com um ser que grita. Eu posso ter essa interação... Com o sistema, diretamente, sem ter que conversar com o ser? Estou apenas dizendo que eu tenho direito a um lugar Assim, Ah, sim. Tudo pode. Tudo pode. Depende muito da, da, da configuração, das experiências. Tudo muito complexo, né? Mas isso foi só um exemplo. Tudo pode. Tudo que não fere os direitos humanos, pode. Entendi. É que vai da configuração, né? Às vezes... Ah, não sei, faz parte da, da proposta do ser e etc, etc. Às vezes o ser gosta, né não tem isso É tudo bem A repetido. A de né? lá interagir, conversar, exato, exato. O caminho, o caminho mais tranquilo se apresenta. Ah, sim. A configuração no... do personagem de cada um. Exato, exato. Entendi. Entendi. Mas, como, digamos assim, comando básico, se dá preguiça, não faça. Ah, é, sim. É. Não existem outras formas. É, exato. No universo infinito, se dá preguiça, pode pedir de um jeito que, que dê vontade. Né? Exato. perfeito assim. e, esse, e esse pedido então eu quero um jeito que, que me dê vontade eu não quero um jeito que onde eu tenha que estar sempre tentando vencer a preguiça então, esse, esse, esse, esse essa frase esse pedido esse, esse essa expressão desse querer é um mandamento certo assim e o universo comum vai refletir esse mandamento e vai Uh, uh, gerar interações uh, compatíveis. Entendi, gerar interações compatíveis que possibilitam a realização desse desse. desse, desse de, em conformidade com esse pedido, com esse comando, com esse, esse, esse querer. Isso, isso mesmo. Entendi. E se não vem de um jeito que o, o ser um, identifica que foi, era o que ele queria? Em contraste, em contraste vem uma coisa que você diz, hum, eu achei que eu queria, mas não, eu quero melhor que isso. Ele pode agenciar isso e ir dizendo não até a, a resposta vir numa configuração que, que ele deseja. Exato. Entendi. Graças a Deus. Entendi. Fez sentido. Que bom, assim, é isso. Dúvidas, nós estamos à disposição. Ah, espero que tenha sido gostoso para todo mundo como foi para mim. E paz, João. Gratidão, pessoal.